É, é, é tudo que diz respeito a, a nós aqui na. na obrigada, viu? É, é, que, que diz a tudo que tem respeito aqui para nós na cidade, né? Nós não podemos ficar vivendo uma vida assim, alienada, sem o ver. Então, é, precisamos ter consciência do que estamos fazendo. Bem, fora isso, agora eu quero começar a falar sobre esse assunto chamado Frequência Biomolecular. Foi o que pus esse nome de biomolecular. Pessoal, isso tem sido maravilhoso. Semana que vem nós vamos ter um depoimento, aliás, tem várias pessoas, eu já tenho alguns depoimentos separados... De pessoas, vai fazer um mês e pouco que eu comecei a usar. Eu, particularmente, emagreci, depois que eu comecei a usar, uns 7 quilos. Fora o que eu já tinha emagrecido antes, né? Mas o que, que eu tirei? Eu tirei o glúten. Só tirei o glúten. E não foi a primeira vez que eu tirei? E uh, eu não emagreci assim? Quer dizer, o meu abdômen, meu estômago tá murchando. Por quê? O que que essa frequência faz? Como foi que a Armin emagreceu e as outras pessoas que querem dar depoimento, vocês vão ter logo, logo da Thaisa, que ela tinha uma menstruação super dolorosa, TPM doloroso, tô, tô tratando dela, né? E foi que ela falou Armin pela primeira vez, com quase 40 anos, 37, 38 anos, sei lá, eu não tenho cólica menstrual. Acabou. Não enchei, continuo bem. A minha menstruação regulou. TPM eu não tive. Então, isso daí não é uma brincadeira. Isso daí, essa frequência, é algo que só quem usa é que sabe o que contém. Comigo, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu comecei a usar frequência para quê? Eu, para emagrecer, mas eu, eu falei: não, eu vou emagrecer. Peguei o pêndulo aqui, peguei os gráficos que eu tenho a minha mesa, que eu não vou ficar trazendo. Então, eu comecei a fazer para quê? Organizar minhas glândulas, hormônios, né? O hipotiroidismo que eu tinha. Então, em breve, até vou fazer. Vou dar uma puxadinha aqui. É, e, e o que eu precisava harmonizar dentro de mim? Porque, na verdade, eu não engordava, eu, eu inchava, eu não estava engordando, eu estava inchada, por causa desses problemas sérios que eu tinha. E quando eu comecei a bombear, a, a usar essa que eu fui a minha, a minha experiência, né? Comecei a borrifar, comecei a usar. Depois de três dias, eu senti aquele inchaço e diminuindo, diminuindo, diminuindo. E vocês podem observar, de uma semana para outra, com que rapidez a coisa tá acontecendo. Do que que é feito? É assim... Eu trabalho com a energia fria vibracional curadora, né? Então, como eu trabalho com a energia fria vibracional curadora, que foi iniciada em 85, né, pelo mestre Eu Moria, depois eu comecei a. quem Os pleiadianos começaram a entrar em contato comigo, é, isso, entrar em contato por canalização, os que estão na quinta dimensão, porém. A, a vibração e a frequência da energia fria vem da 12ª dimensão, porque os pleiadianos eles vão desde a 5 dimensão, que são os que conseguem se aproximar mais do nosso planeta, que infelizmente está sofrendo muito e precisa se tomar muito cuidado, mas hoje eu não quero falar disso. E vai até a 12ª dimensão, que é uma consciência já de agrupamento, de trabalho estrelar, eles juntos, né? podendo, através da cana, da, dos raios que eles enviam, na energia fria, atuar na energia fria e atuar né, nesses que estão na quinta e na sexta dimensão, que é onde alguns de nós, não são muitos não, alguns de nós já, já atingimos, né, essa consciência da quinta e da sexta dimensão. Quando a pessoa começa a usar. E na hora que eu estou fazendo, eu tanto faço online, mando pelo correio, pelos, por SEDEX, como no presencial, à medida que eu estou fazendo, a pessoa já começa a sentir o peito, o timo, porque tem pessoas que estão falando que a nossa primeira memória é a pineal, não é? A nossa primeira memória é o timo. Né? O timo é que, é que importa para a nossa memória, não é o, o pineal. Bem, então, o, o que importa para nós é justamente ah, quando você... É, é, é o efeito que essa frequência biomolecular faz dentro de nós. Quando elas borrifam quando elas colocam esse, essa essência, né, essa frequência nelas, elas já sentem o, tri, o timo trepidando. Por que que o timo e o chakra cardíaco começam a trepidar? Começa a, a criar aquela, aquele movimento interno, é um negócio impressionante, gente. Por quê? Porque tá mexendo com as memórias doente que desorganizaram todo o seu corpo, suas glândulas, desorganizaram o seu mental, desorganizaram a você, fazendo você acreditar que você só é descendente de um grupo que vem com uma certa genética. Como todos nós pensávamos nisso, né? Todos nós achávamos que isso estava ocorrendo. No entanto, eles também sofreram essas, essas informações deformadas. E o que, que essa essência, o que, que essa frequência faz? Ela chega justamente nessa memória, mexe até talvez, eu não sei se eu não posso confirmar, mas acredito que sim, até com memórias de vida passada. Dona, eu estou vendo daqui, tá, querido? Uh, mexe até com memórias de vida passada. E, e eu, eu, Pelo menos comigo está acontecendo isso, porque está tá agindo muito. É, eu tenho uma cliente que ela falou, Armin, está vindo tudo à tona. Eu estou me lembrando de tudo. De tudo... De, de, de tudo o que está acontecendo comigo, de tudo, o, a causa do que eu tenho sofrido, a causa das coisas, minha vida está mudando em uma semana, das semanas, totalmente. Ela, ela falou, eu vou dar, ela queria até dar depoimento, mas ficou para a semana que vem, porque hoje eu quero só falar disso. E essas memórias elas vão, quando elas vêm à mente, elas vêm né, dentro da, da, da nossa, vamos, vamos dizer, da nossa, dos nossos neurônios, que é, começam a, a despertar na malha, elas começam a diluir e a queimar, tanto é que seu corpo esquenta a ponto de, trans, de suar. Ele começa, sabe, sai aquele bafo do corpo e, e, e, a, e a imagem sua, tudo que você, tudo que acontece, todo, todas essas coisas doentes que estavam nas suas células, começam a queimar. Então, a gente diz que é a queima divina, né? É a queima de Deus. E ela, por quê? Porque aqui tem tanto, a, a, toda a vibração que vem dos pré-adianos, Uh, dessa essência da energia fria, como da radiestesia magnética imantada? Porque se eu puser aqui o pêndulo, ó, gente, eu não tô brincando. Olha, eu vou pôr, eu vou tô pensando em mim, porque essa aqui é minha, né? Olha, eu não preciso fazer nada, ó. É o pêndulo que faz, e ele vai trabalhando por quê? porque ele não encosta muito, porque já fez todo o trabalho, é um exagero. Então, ele sabe que não pode encostar, olha, veja se sou eu, não sou. Ele vai afastando e só tá energizando, ó. E normalmente, quando a gente começa a fazer, ele vai batendo na garrafa, é, no, no frasco, né? A, e, e cada batida dele significa um tipo de mineral, um tipo de vegetal, o, o que a pessoa precisa juntamente com a frequência, entrando aqui. Não sei. Assim como eu não sei como vem energia fria, assim como eu não sei de onde que veio... Ah, esse potencial da radiestesia magnética imantada, porque a radiestesia existe há milênios Mas aqui comigo é diferente, para quem for fazer lá sabe disso Então se você precisar realmente e quiser, me procura Eu atendo online e atendo presencial se vo, Olha, eu vou falar ao vivo, se você não melhorar Uh, tem uma pessoa que teve o problema de. Uh, como é o nome? Uh, ela, de ficar tremendo. Acabei de esquecer o nome. A mãe de uma cliente minha, ela estava com esse problema, né? E ela pediu para fazer a essência para a mãe dela, ela trouxe a foto, ela pôs o dedo, como a gente faz, tal. O continua, continua vindo para cá, viu, Doni, O volume do. Aqui. É, ela tá vazando. Mas é assim que eu fico e é meu horário agora, né? Então, uh, o que que acontece? Quando eu coloco o dedo aqui, a pessoa coloca, que a gente começa a agir, a pessoa, ela literalmente, o corpo dela gruda e, o, e começa a agir no, e, o, e o pêndulo vai batendo no vidrinho depois, Tanto é que eu pego a aura, Mitter Eu meço a aura antes, depois Mas tudo isso vai fazendo, mesmo é normal Mas a gente trabalha com ela Para ver aonde está doente na pessoa também É, é importante ter esse, todas essas informações E a mãe dessa, dessa pessoa que eu estou atendendo Dessa minha cliente ela teve dias que ela ficou com baixíssimo tremor. Olha que coisa legal, né? O tremor dela, que, né, que é aquela... Eu esqueci mesmo o nome. Então, começou a diminuir. Lógico que não, ainda não, não parou, não, não vou mentir aqui para vocês, mas está diminuindo. E a pessoa está agradecendo porque ela está podendo beber água. Gente, você já pensaram, a pessoa pega o copo e fica assim, e vai caindo até a água, precisa ter que tomar cuidado, sei lá como que faz, e, e ela está conseguindo segurar o copo. Então, isso é de uma tremenda, uh, uh, sabe, satisfação para a pessoa. Pessoas com problema de, de zumbido no ouvido, com, uh, sabe, com... com terríveis e muito alto, pessoas travadas em tudo, pessoas com sérios problemas, está agindo. Mas é lógico que para fazer isso você precisa fazer a consulta, passar por mim. Ah, alguém está falando, Sandra Munaror está falando, oi Armin, querida, o seu trabalho é sensacional, parabéns. É, todas as pessoas que vão, a Samar também tá aí, né? Samar, bom dia. Alberto Andrade também. Vamos fazer uma coisa, gente? Eu vou passar o número do meu telefone. Caso, para vocês ligarem e se informarem, perguntarem. É Parkinson, isso tem o mal de Parkinson. A Maria Ivone também está falando. Parkinson, é, eu fiquei impressionada porque, sabe, você faz, você dá. Através da filha que trouxe a foto tal, pois o dedinho nós fizemos. E a pessoa está conseguindo beber água, a gente segura o copo. Ela segura. Imagina isso na mão de alguém que estava tremendo daquele jeito. A, a glória que é, né? Então... Eu, vou, eu tô agora no final de novembro, eu vou anunciar esses dias, eu ainda não tenho a data, mas eu vou dar um curso já da energia fria juntamente com a radiestesia e vai entrar para vocês aprenderem a fazer, porque isso precisa ser divulgado, isso precisa ser passado. Gente, é, essa, imagina você borrifar e o teu peito, na hora que tá fazendo, ele começar, ele... ele, ele sabe, ele treme por dentro e quando ele treme aquele timo vai despertando, porque a nossa primeira memória não é a pineal, não, é o timo, tá? Então, é, isso é muito importante e depois atinge a pineal porque já desperta, desperta tudo, né? Imagina, as mulheres que têm sérios problemas de ovário, homens de testículo, uh, de outros problemas, pâncreas, glândulas, fígado. Ai, agora eu lembrei, uh, tem uma cliente que estava com gordura no fígado, ela sabe, doía, ela se sentia mal, tinha aqueles... Acabou, começou a murchar, aonde... É, inchava o fígado dela, estava com grau 3, ela falou: Ah, mãe está murchando. Agora eu vou no médico para tirar a prova dos 9, isso em menos de uma semana e meia. Você vai por todos os dias, você vai borrifar três vezes por dia, quatro vezes. Eu borrifo toda hora. A Samar, quero fazer. O da Frequência. O da Frequência. Os outros já fiz. Estou trabalhando com muito sucesso. Gratidão, mestra querida. Gratidão para vocês também. Então, para quem quiser agendar um horário comigo, depois quiser tomar, informar, a gente manda na lista de transmissão pelo WhatsApp. Entra em todos os cursos tal. Pode entrar em contato para agendamento de horário. É, o 11, estou em São Paulo. 9. 9675-5250. 99675-5250. Arme de Gourmandian. Gente, vão lá, me sigam pelo. É, me sigam pelo Instagram. Me, vão lá no meu YouTube, por favor, gente, para eu poder divulgar mais essa, IC, essa frequência biomolecular, para a gente poder expandir, inclusive para vocês, que vai ser algo maravilhoso, né? Para nós podermos trabalhar mais com isso, eu preciso chegar a mil e está faltando assim menos que 15 curtidas, né? Menos que 15 inscrições no meu YouTube, vão lá, aí a gente faz já um programa, faz as lives diretamente pelo YouTube, vai ser muito legal, né? Agora eu tô fazendo as lives ou na quarta ou na quinta-feira, porque eu tô realmente com tempo super limitado, tô atendendo à noite também, mas eu não deixo de fazer e quero fazer a frequência, os outros já fizeram, a Samar falando, né? Então, vão lá, e para quem quiser, então, entrar em contato é o 99675-5250. Gente, eu estou com um sério problema com a TIM, operadora, com a Clara, operadora, então, o meu telefone fixo, por enquanto, não está funcionando, porque nenhuma dessas duas consegue resolver o meu problema fixo do consultório. Assim que essas, ou uma ou outra conseguir resolver, porque eu já tirei de uma, passei para outra, tirei da outra, passei para uma, e não adianta, e a, eles ficam ligando o tempo todo, enxuriçando, como vocês sabem, né? Tô falando aqui ó, em público, porque já não aguento mais. E assim que estiver funcionando, eu dou fixo também. Mas, por enquanto, é só no celular que tem o WhatsApp, tá bom? Uh, Dona Izete, vamos abrir o telefone para algum ouvinte? Que é... Eu tô, estou tô aqui com um pêndulo, tudo. Nós podemos atender um ouvinte para ver né? se ele quer alguma coisa, se está sentindo alguma dor, se está com alguma trava. Ah, e outro, outro que eu fiz foi para abertura de caminhos. E a abertura de caminho, gente, vocês não sabem, porque quando você não dá certo, nós não viemos para não dar certo, nós viemos para dar certo. E quando nós não damos certo, o que, que acontece? A trava está em nós. O bloqueio está em nós. E se o bloqueio está em nós, o negócio não funciona. Tem ouvinte, Dona Zé? Quem quiser dar uma ligadinha rápida, eu tenho ainda três minutos, né? É, eu comecei o programa, era, é, sei lá, dois, bom, dois minutos, três minutos nós temos E o número é 31710221 Dá uma ligadinha, atendo rapidamente, tem que ser bem rápido, tá bom, pessoal? E, então, a coisa tem, a pessoa tá destravando Eu fiz para mim também, para abertura de caminho, tá em casa, aquele ele é sensacional, te destrava de uma tal forma que você diz assim: nossa, o que está que acontecendo comigo? Então, vocês vejam bem: a energia fria, radiestesia magnética, registro da memória celular, sabe? Medicina energética do terceiro milênio, aqui dentro. É lógico que você precisa fazer a consulta, passar e lá para lá, pra lá, mas isso aqui, gente, vocês, olha. Eu estou falando ao vivo. Quem adquirir, quem passar por mim pegar, tal, fizer. E não der resultado, pode me devolver e falar em público, escrever aqui que eu repito. Isso daí não é brincadeira. E vou dizer para vocês, tem a força dos pleiadianos. Porque não é normal isso juntamente com a mãe terra então tudo que precisa de minerais de vegetais e todas as coisas de daquelas uh, a salvia não sei o que não sei o que tudo que precisa juntamente né com a força estrelar está aqui mais informação é o 9 9675 5250. Tem pessoal me ligando já querendo falar comigo, mas eu estou no ar, não dá para eu atender. Ou tinha que ser pela rádio, né? Mas pela rádio o Dona Izete falou que não tem ninguém, mas também tá muito em cima da hora, nós estamos com tempo limitado. Então, você vai ligar pro 911, né, código diária. 9, 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0. Daqui uns 15, 20 minutos, eu atendo uma pessoa pelo, uh, uh, pelo celular, mas é só para informação, tá? Aí já é diferente. Uh, esse trabalho de poder colaborar um pouco com a pessoa, é só quem, enquanto tiver no programa. E mais um recadinho para vocês. Amanhã, especialmente, eu vou estar aqui às 15 horas, às 17 horas, para conversar com você também, aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a tua vida, que toca a nossa vida, a rádio que acelera o bem dentro de nós, tá bom? Pessoal, Dona Izete já está fazendo tchauzinho, está me tocando daqui, e até amanhã e a próxima sexta-feira, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Ai. Agora eu vou concluir, pessoal, vou ter que desligar, tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigada.